mais um vídeo hoje aqui de roblox e hoje malta estamos aqui em minecraft 1.16 da minha linda série que vocês também gostam e já não trago algum tempo que te trouxe mas não gravo há muito tempo há dois meses que não gravo esta linda série então voltei agora Uh, Continua a lagar um pouco, não sei se vai crachar o mapa várias vezes, porque já chegou a crachar. É, e bora lá para o vídeo de hoje. É. Voltei, malta, e bora lá. A edição agora não vai ser muito grande, malta, por causa do espaço e tudo. Hum, Como vêem, aqui baús e tudo. E eu estou a pensar. Em reformar isto tudo. Passar isto tudo pra, mais para cá que eu tive a tirar este monte e E pôr aqui um funil que desce para o um baú. Neste momento tenho dois corantes verdes. Olha, estão a ver aqui lá em baixo? Uh, não vejam o número. A minha experiência. Vejam a barrinha verde. 3, 2, 1 e... Encheu? Às vezes não é malta. Neste momento não encheu bolas, mas para a próxima é enche. Se der, vou deixar aqui isso tudo a andar. Não vou pôr isto a andar, que é muito aqui, porque o meu computador agora não está do melhor. E é, não posso deixar os FPS caírem. Pã nada tem que estar em 2 chunks, desculpa mal, malta. E tem que estar no máximo 6 FPS, 100. Só mais agora vou pôr 90 que é melhor, estamos agora numa gravação e eu não quero que nada corra mal. É assim malta, agora também temos aqui visão noturna infinita, como estão ali a ver isso tudo. Nossa casa, lembram-se. E eu, eu reformei estas coisas todas, como estou aqui a ver Porque a minha pá estava toda quebrada E malta é assim No, no episódio anterior, nós alisámos o Nether... Não Era... Vocês viram eu alisar o Nether Mas malta, na realidade, querem saber o que é que aconteceu? Perdi outra gravação e era suposto ter... Uh, o Liso um mundo normal, querem ver? Estão a ver? Tudo lindo. Deixem-me só aumentar só um pouquinho dos checks. Olha isto! Olhem. Alisa e o NED. O, o mundo normal, malta. Vocês não viram, eu tinha editado isso tudo. Aquilo que perdeu porque não chegou a terminar tudo. Agora não estou para ligar aquela aplicação que eu tenho. Então é. Um isto Google. Como é que era? Google. Esqueci. Então deixem um like e bora lá para o vídeo de hoje. Malta, eu sei que disse que ia uh, uh, por aquilo. Mas não vai ser hoje, então bora lá. Pá animaçãozinha, não é bem animação. Então primeiro vamos aqui. Uh! Tinha que ir lá para cima. Vamos gastar poucas coisas destas, tá? Pessoal, estamos quase lá a chegar é ali. Estão a ver? E antes de chegarmos, malta, vamos lá. E antes de chegarmos, deixem um like e inscrevam-se em 3, 2, 1. E vamos! Malta! Tá, o mundo, já carregou, tá bem? Malta, bora lá entrar dentro da nossa casa. Tiveram saudades, malta. que já não traga muito tempo. É, é isso. Aqui tudo. Ah, aqui este baú. Pronto. E malta, então, no que viram, não foi no episódio que gravei e não chegou a guardar. No último vídeo que vocês viram, eu alisei isto tudo, malta. Muito bem alisado. E eu pensei agora. nós fazemos aqui. alisarmos mais um pouco. esta parte. E estou em apuros. Ajuda! De lá para cima que eu não estou a ver nada bem Malta Já viram como é que está? Não se vê nada Boa, chegamos aqui Vou já agora aumentar mais um pouco Para nós Tá bom, não posso aumentar mais E hoje malta Vamos alisar mais um pouco Mas não é só isso malta só vocês pensavam que era É lá que eu me perdi todo Põe isto. Isto não é para este trabalho, vou deixar aqui. Agora tenho que vender o Rex, malta. Mas hoje vamos fazer uma enorme plantação com as terras. Então, bora lá. Eu pensei em fazer timelapse, mas é demasiado pesado para o meu computador. Então, bora lá. Normalmente, ponho aqui enquanto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e põe. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis e põe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e põe. Ah, parece Náuseas não, se é assim, malta. Acho que só sei do que é. Mas bora lá, assim é mais fácil, não é? Olhem só aquilo, malta. E malta, vou já dar aqui um aviso. É assim, malta. O meu canal não anda a gravar agora vídeos. Ah, muita vez. Percebem, malta? Ou seja. Agora, quem quiser ver vídeos, pode voltar atrás nos mais antigos, que não são do melhor. Não é do melhor porque não tinha nenhuma técnica. Podem voltar às séries antigas. Neste caso, está a aparecer um. Uma coisinha lá em cima que vocês podem ir aí, que é muito importante. E que tem várias séries que possam ver. Várias listas de reprodução. Então bora lá. também está aqui o Minecraft 1.16. Vou continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ah, não sei até que é. Malta, não consigo, não consigo fazer assim. Tem que pôr um pouco assim. Ai! Estou a fazer porcaria, malta. Aqui. Pronto, posso ir lá para baixo. Ah. Agora malta, o que é que nós vamos fazer? Vou contar de novo porque eu já me perdi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, é 6, está certo. Aproveito de malta para tirar a litra e voltar a pôr. Isto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ponho. Ok, malta, o que acontece, já pus tudo como estão aqui a ver, isto vai ser as árvores de carvalho, em seguida vamos pôr aqui, isto malta, assim estão a ver, a Ai, pôr só so... tudo terra. Malta bora lá Como estão a ver eu também estou a tirar as partes de baixo para quê? Para ter também, para reformar Porque eu não me apetece agora tirar da minha loja Que já chegou aqui a entrar pessoas e deram-me em troca Várias netherracks em troca de uma coisa Neste caso querem ver Eu pedi glowstones Praticamente só pedi glowstones Porque eu preciso senão eu não consigo Estar cá mais nesta série Vou fazer isto malta. E num episódio que vocês queiram posso substituir tudo isto pelo mundo normal, malta. Vai ficar tudo no mundo normal menos água. Mas como é que vou substituir tudo por terra, malta? Vou ter que pôr pedra aqui em baixo e essas coisas. Olha ali, eu já vi aqui tanta vez, malta e nunca vi. Bora lá tirar estes ovos, malta. Eu estou a alisar, malta. O meu plano do início é alisar isto tudo para depois substituir os blocos alisadinhos por areia, por tela, quero dizer. Então, bora lá agora. Olha Ou seja, estou a reformar Estou a formar de novo Pronto, do ver isto malta Também é um erro Tudo o que está aqui em erros Que eu não quero isso tudo É logo para ser eliminado, neste caso é isto Malta, que isto é muito fácil, mas não é A sério. Malta, isto não é nada fácil, principalmente quando isto acontece. Tem que ser reforços. Se calhar, malta, nesta parte é melhor ter meu litro. Pronto. Eu vou sempre fazendo estes quadradinhos que é o método mais fácil e eu, eu ia dizer que é muito difícil quebrar isto tudo. Parece que é fácil porque isto é rápido, mas assim ficam sempre bloquinhos lá a flutuar. É difícil. O multiplayer está a dar um pouco errado, ou seja, já ninguém pode entrar no meu mapa Porque já ninguém pode entrar porque está a dar erro no meu mapa e já não dá para ninguém Ok, continuando Daqui malta Vamos andando Andando, andando o vídeo não pode ser muito longo, no máximo 15 minutos, ou seja, já está a terminar o tempo, malta. É, o meu computador não aguenta mesmo, malta. Melhor aumentar isto. Pronto. Parece aberto, mas não estou assim tão perto, malta. Estou muito longe daquilo. Não tão longe, mas estou longe. É um pouco difícil de acertar aqui, malta. Sério, em grande é um pouco difícil. Já repararam que aquilo parece carinhas. Olhos. Ah, malta, a sério, uh. parece olhos. O que é que se passou? O que é que foi? Olha lá, malta. que é isto? Olhem para isto, malta. Vou tirar isto com muito cuidado só um clique. Um clique, foi logo. Querem ver? Olhem. Não sei se vocês vão ouvir. Bolas. Bolas. Já foi demais, malta. só então vamos ter que ficar por aqui no vídeo de hoje. Vou só dar aqui uma formadinha. Aqui nesta zona, estão a ver? Então bora lá hum, Reformada não, vou só depositar Estas netherracks todas Inclusive vai estar a ver isto tudo né E querem ver os glowstones que me deram Vamos lá ver E como está aí um, assim, um cardzinho Da minha série, vocês vão ver Como no netflix podem ver Tudo de seguida e deram estas 3 deram Goldstone em troca disto, malta. malta. Foi em troca, deixa me cá ver isto. Ah, ferros não foi em trocador, malta. Foi sim, em trocador que eu me lembro de ter mais daqui. E odeio. Ninguém quer magma, então parece construir um, agora mesmo. Vou fazer um plano de uma construção. E o tempo está a terminar malta, então tem que terminar o vídeo a sério, mesmo muito espero que todos tenham gostado do vídeo, um grande abraço, fui malta, tchau